Opa, e aí pessoal? Beleza? Aqui é o Cetia, trazendo mais um vídeo pro canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Faz algum tempo que eu não trago vídeo com o canal, É 2020 agora, né, boda? A gente tá trazendo um vídeozinho pra vocês. Então já deixa o like, ativa o sininho de notificação. Se você quer se tornar um membro cheiroso, gostoso e bonito, pra você só virar membro aí do canal, você tá ligado. Seu de variado tudo mais, a vizinha privada, que modelo. Galera, eu não tô fazendo mais live aqui no YouTube e isso afeta que vê, as visualizações do canal. Eu fui vendo aí com o tempo que tipo assim, as visualizações abaixou quando eu estava começando a fazer live. Então talvez eu comece a fazer live no meu canal, tipo sabe, que tá aí na box do canal, que vai estar tá na descrição do vídeo também se você quiser entrar. Também vai estar tá fixado aí nos comentários. Se inscreve lá mano, Daí, quando tiver muita gente querendo pedindo live. as coisas eu faço live. Eu tô aqui para trazer um novo Detente para vocês. É um Detente 5.9 uma versão data hard. se você quiser entrar vou deixar o link aqui na descrição DDDTANK acho que é James. eu acho que é isso né mano mas o nome vai estar aparecendo nem pra vocês é esse DDTank. vai entrar aí no link, vai esperar 5 segundos vai pular o anúncio vai assim, eu não sou o robô e entrar aqui beleza, eu faço isso porque o youtube não gera dinheiro e tem como se me ajudar de uma forma que vê legal aí, mas se você usa adblock ativa e clica aí no link, vê um anúncio, é bem simples, não é vírus, muita gente fica falando que é vírus Vírus se você usar de broc, daí vai aparecer que é como vírus Ativa também o antivírus, mano, que não é vírus, se fosse vírus, garanto que eu não ia trazer aqui para vocês, beleza? Necessito criar a conta de vocês aí esse vídeo aqui tiver uma média de 150 likes, tem um batendo 150 likes, calvado eu venho entrar aqui pra vocês, nova esse DDT aqui, fazendo evolução Dicas, coisas que eu posso escrever e Vou ir aqui. Eu decidi trazer isso aqui pra vocês porque, tipo assim, eu testei o servidor, fiz algumas coisinhas nele, mas eu não sei como está o cupom, essas coisas, porque tem muita pouca gente no horário que eu tô gravando, são 3 horas da manhã, não tem muita, muito play para pra se jogar. Mas a meta é de 200-300 por, é tipo assim, de manhãzinha até de noite, demorou? Mas beleza, eu tô entrando aqui no DVT Nexus porque eu quero continuar um vídeo com uns 10 minutinhos de vídeo para vocês. O vídeo aqui não vai ter tanto corte assim, porque é um vídeo mais pra conversar com vocês. Galera, eu tô sem ideia, sinceramente, eu tô sem ideia pra poder fazer vídeo pra vocês aqui no canal. Se você tem uma ideia de vídeo, mano, que seja vídeo de vídeo que vem é comenta aí, mano. ó, pode escrever aqui, aquele... eu vou ver, cara. Eu leio todos os comentários. Um comentário que vê que seja que criativo e dá uma sugestão que eu poder fazer um negócio top. Pode comentar aí que eu vou reviver, vou te responder. Uma forma de vocês entrarem em contato comigo é pela página do Facebook. O XDTek. Aí já está continuando as 300 curtidas. Se você quiser dar um likezinho lá, também uma forma mais rápida de conversar e eu responder é no meu Instagram, tá aí na descrição. Vamos lá ajudar lá a bater 10 seguidores. Confio em vocês aí que estão tá assistindo o vídeo. Dá uma hora lá, beleza? Como aqui para mostrar para vocês. também vem com o Tik no ela tá com milhões de FC 24k de ataque, 28k de defesa Basicamente tá assim né, ela é aqui ó você dá uma olhada certinho vai ver que ela tá bem fortinha Dá é pra gente brincar, beleza galera? Tipo assim mano, eu não tô trazendo muito direto aqui pra vocês Porque não tá lançando muito direto, tank roupa assim que eu posso falar A Galera, lançou todo direto tank Por isso que eu tô dando uma diminuída aqui do na... canal eu tô vendo que a galera não tá apoiando igual antes, sabe? Eu tô pensando em juntar um dinheiro, começar a fazer... Não, não vou fazer um DDTank, prometi fazer um DDTank, mas... Assim, as pessoas que eu tava conversando pra poder fazer o DDTank... Eu vou... para pra trás, né, mano? Não me ajudaram. Não vou divulgar nome, né, mano? Pra ninguém que vê, vai xingar os caras. Mas é foda, né, mano? A gente copia nas pessoas. achar que vai evoluir com o cara, né? Mas daí o cara vai... Dá uma dessa. Mas tudo bem. É seguinte, né? Essa, essa continha aqui né mano Mas para eu poder brincar com vocês aqui no Dedetank você não conhece o Dedetank NEXO Um é até legalzinho, você curte mano, se você quer ver Um Dedetank que tem painel Esse Dedetank, tem dica da versão 10.2 Painel daí, dá para você fazer tudo que você quiser aqui Se você quiser ficar forte, você vai ter que gastar um dinheirinho pra poder entrar no rabo da não morrer pra ninguém Gastar um dinheirinho Mas fora isso, dá para você brincar com seus amigos de se divertir numa versão pirata 10.2 Talvez tenha alguns bugs Porque os ADM não cuidam do servidor, só deixa o servidor abandonado É uma aplicação Mas dá pra você brincar do mesmo jeito, dá pra você se divertir, sair quando você não tiver nada a fazer e de Que dica esse que aqui Vou tirar um PVP aqui, vamos ver se eu vou encontrar alguém Até te ver, ó, o batismo funciona no PVP, nas instâncias aqui que o batismo ajuda, né? Mas é certo mano, eu tô conseguindo assim, produzir vídeo, eu tô pensando em criar um vibe de vídeo, sabe? Poder fazer outras coisas, porque minha cabeça tá focada em outros negócios agora, eu tô tentando fazer outro vlog, galera. Tipo assim, ter interação mais com a câmera, poder fazer uns vlogs legal pra vocês. Tira uma moto mano, mas tipo assim, não tem habilitação, não tem como fazer moto vlog ainda. Eu tô que esperar dois meizinhos pra ele poder tirar essa habilitação e começa a trazer vídeo muito top aqui pra vocês. Eu sei que eu vou conseguir crescer com esse canal. Vai demorar um pouco, mas eu tenho um foco aqui no YouTube, então eu sei que eu consigo. E, mano, me dá ideias aí, por favor. Se você assiste o vídeo até o final, cara, compartilha o vídeo, deixa o seu like, deixa o sininho, mano. Isso me ajuda a poder querer trazer vídeo pra vocês. É muito difícil aqui fazer vídeo, galera. Vocês não tem noção. Você vai fazendo tanto vídeo de uma coisa só, daí você vai perdendo, tipo assim, a criatividade, né? Qual que você coloca, qual que você faz, essas coisas, sabe? Bem é complicado, mano, mas tipo assim, a gente vai tentando com o tempo. Não sei, acho que eu tipo, vou fazer uma instância, galera. Daí eu mostro pra vocês o que. nas instâncias aqui. Você que vê é aqui no meu canal, mano, eu diria até que você já conhece aqui demais. Sabe as vibes que roubou aqui, já sabe tudo. E eu tô pensando em gravar Free Fire também, mas eu vi que a galera, tipo assim, não apoia muito Free Fire aqui no canal. Jogo tipo assim, que gosta mais de DDTank, Sinceramente, eu tô pensando mais em DDTank que em outros jogos, cara. Meu computador no momento não roda, né, mano? Mas vira membro aí, que é que você vira no um membro, a gente junta um dinheirinho, você quer comprar um computador gamer. Daí quer a gente consegue fazer umas coisinhas melhor. como é que fazer essa instância sozinho mesmo. E agora o DJ tá bonito, forte e cheiroso aqui no DDTEC. Daí não tem pra ninguém, tá ligado? Mas como eu disse, se você quiser entrar no novo TDTank, você entra lá. Vamos bater a meta de 150 likes, porque eu tô trazendo um novo TDTank pra vocês. Um servidor aí que o cara me mostrou, né, mano? Falou assim, não, ô Tietchan, um novo TDTank aí, 5.9. Tava lá, comprou comigo lá no meu Facebook. Daí eu falei, ah, vou fazer isso aí, mano. Vou gravar esse TV vamos ver. Virar, mas primeiro eu faço a divulgação para depois ver se eu uso o pessoal deu 150 likes. Depois que ver, gravar no servidor, demorou galera. tô assim mano. Sempre vai ser assim, meus vídeos e tipo, sempre assim, critica. Lamento, né, mano? Não vou poder querer dar dislike, nada, e nem te bloquear. canal, só vou ficar meio para você, meio triste assim, um pouquinho, mas tudo bem, né? É a sua opinião. Esse é meu estilo de vídeo, né, cara? Eu não vou querer, tipo, assim entrar num servidor 67 ou entrar no DTEC Brasil, que é os DTEC que tem um aí na comunidade fazer aquelas evoluções super foda, e gastar dinheiro pra caralho, porque eu não tenho conta tão mano no momento a gente quer ver, sobrevive do que pode né galera, daí se a gente ficar tipo assim gastando no que não tem daí chega no fim do mês, aperta a situação pra mim né, mas tudo bem eu vou tentando aqui, jogar é, jogar esse joguinho aqui, tentando ver crescer o canal na hora que eu tiver um computador, posso focar num jogo que eu falo assim: não, a galera tá apoiando tá as visualizações e tal. Posso querer sobreviver disso aqui, posso trazer conteúdo, trazer unbox, um de tudo, mano. fazer quer, quer ver? Esse negócio que esse youtuber quer, quer ver que tem um dinheiro, pode fazer, entendeu? Não pensei quer ver que, tipo assim, meu PC não roda emulador, -em roda do Tank Minecraft. No um Minecraft, não dá pra gravar Dá pra gravar, dá, mas não vai ficar a melhor qualidade Então nunca não tecido gravar pra vocês É um jogo que eu gosto, mas não tem como gravar, entende? É complicado, mas mesmo assim a gente tenta aqui fazer a nossa parte jogando, né? Dá certo, às vezes não, mas a gente tenta é, é, tô ligado. E tipo assim, acaba de chegar do serviço, eu vim gravar pra vocês é, tô bem animado sim, porque tipo, assim sei que muita gente que, que assiste esse vídeo, me apoia, sabe que eu trago os vídeos bem sincero para vocês Não fico tipo assim, é, como que eu falo, disfarçando a alegria, tentando querer colocar uma coisa que eu não sou porque Eu vejo muita gente que faz aquela alegria toda, mas você vê ver? que é uma falsidade, uma, uma interpretação Aí a pessoa faz aquilo só pode, tipo assim depois que é, vira a gravação, a gravação, o cara que volta ao normal, fica é triste, sei lá, Foi isso. Mas eu não, eu tô até felizinho velho, com o canal aqui. Mesmo a gente tendo poucos inscritos, mano, a gente consegue ainda que, assim, gerar visualizações, ter gente comentando, interagindo aqui comigo. é tá a parte boa de ser YouTube, mano. Não é a parte que, é, da retabilização que é que é negócio aí que é pedir, não, assim é com o tempo mano. Eu não tenho, não, não importa, é é bom ter que ver pessoas, amigos conversando com você, e, ah, gente. Por isso que eu fiz no meu canal, não foi pra tipo assim, falar não, Pra ser o melhor, pra ser o.. Você tá ligado, é? O grandão, o que tem o negócio maior do YouTube. Não, sei assim não, mano. Eu quero que eu, só sei eu aqui, jogar meu joguinho, gravar. É que tá tranquilo. Mas como eu disse pra vocês, eu tô em. tenho que games que eu 5.9 Hard Pirata e cria sua conta lá e divulga pro o seu amigo esse vídeo. Tem 150 likes, na já entra onde tem já faz nossa guild e fica com um bonito cheiroso. na pisão, A hora que você passa o mel, o manhã já fala cheiroso, hum, bonito e com melzinho. Aí aquela é um piróide meu, é oxe. É brincadeira, galera. Mas se inscreve aí, se like, deixa o like, toca aquele sininho de notificação. Assim você vai estar recebendo novos vídeos aí, vai estar aqui vai, interagindo aí com nós, me segue no Instagram, no Facebook, curte a página, para ter uma interação melhor, curta o garanto que vocês vão curtir os memes que eu posso lá, beleza? Então, tamo junto, até o próximo vídeo, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até esse momento, comenta dois aí nos comentários para a gente saber que você assistiu, até o próximo vídeo, um abraço do senhor, tchau! tchau, tchau.